Fala galera, bem-vindos. Já tem um bom tempo que vocês me perguntam quais os sites que eu utilizo para encontrar as minhas imagens para fazer as minhas manipulações, né? Eu até mesmo falei um pouquinho sobre isso essa semana lá nos stories do meu Instagram, falei sobre o processo criativo, sobre criatividade, sobre os sites, né, que eu utilizo como referências. E eu tô dando esse exemplo até mesmo para você que não me segue ainda no Instagram, chega lá sempre Rafael Russano. tem um conteúdo bem complementar, né, O que eu posto aqui no YouTube, então eu penso bastante. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui uma lista de sites que você vai poder encontrar arquivos house para fazer download completamente gratuito e está utilizando como é estudo, realmente para praticar alguma técnica, praticar alguma coisa que você viu no YouTube, é, criar e utilizar por sets, né? Então vai ser extremamente útil para vocês, eu tenho certeza disso. E, portanto, não perca a chance também de deixar aqui no vídeo o seu apoio, o seu like e principalmente o seu comentário. E se esse vídeo também foi importante para você de alguma maneira, né? Compartilhe no seu Instagram, fala para sua galera, pô, assista aí esse vídeo do Rafael, ele me ajudou naquele momento, tava precisando encontrar aquele imagem eu vou ficar extremamente feliz por isso beleza mas vamos nessa então agora para o nosso vídeo bom galera o nosso primeiro site vai ser o foto traces eu fiz uma pequena busca aí no Google encontrei seis sites aqui para gente que vocês vão estar observando de um em um aqui eu vou estar falando também um pouquinho melhor sobre eles o que, que cada um né oferece de melhor e nesse caso eu vou estar começando com foto traces e a gente vai chegar até o último que é o mais conhecido de todos e também o mais completo o Auto Trace a gente encontra aqui uma galeria bem pequena, bem curta mesmo, de arquivos house, porém muito útil, né, com toda certeza, porque são belas imagens aqui de cenários, não tem retrato, não tem absolutamente nada além de cenários realmente, mas são belas imagens aqui que dá pra gente praticar bastante utilizando presets, criando, né, fios nossos presets e utilizando aí um pouquinho da nossa criatividade também para identificar alguma... É, alguma identidade visual a partir de algumas cores, combinações de cores e luzes, né? Enfim, utilize aí de forma criativa, utilize no seu momento correto porque aí sim vai ser cada vez mais útil, né? Provavelmente você vai estar criando alguma manipulação e precisar de alguma ilha, precisar de alguma textura, né? Então é sempre bom ter um site desse daqui como se fosse uma carta na manga. Aqui o segundo site o Spectacle Photo. A gente tem uma galeria ainda muito enxuta aqui bem pequena, porém também muito útil e muito bonita, né? Eu acredito que seja somente de um fotógrafo, todas as fotos que possui essa marcação de Nikon D810, então eu acredito que seja somente de um fotógrafo e muito útil ele ter deixado aqui pra gente fazer download e agradecemos bastante, né algumas fotografias aqui de ambiente e continuando aqui também algumas é, alguns retratos que estão bem bonitos, né essa daqui tá uma bela fotografia então, dá para gente praticar e estar utilizando aí de forma super criativa. Agora, aqui, o nosso terceiro site. Ele na verdade é uma lista aqui de fotografias feita por câmeras específicas. É um ótimo site para quando você quer comprar alguma câmera, por exemplo, e ainda não sabe exatamente se a qualidade dela pode ser aquilo que vai te atender, né? Então, é um site para a gente ter exatamente exemplos, né? Aqui, house samples. Não exatamente para a gente estar editando, fazendo manipulações. Apesar que a gente pode se encontrar, né? Algumas imagens que sejam interessantes aqui, mas ele não tem uma visoração muito boa, a gente não consegue observar aqui logo de cara a fotografia e acaba dificultando um pouco, você teria que baixar todas elas e depois observar o que que tem né, em cada um desses arquivos mas são vários modelos aqui de câmeras e em cada uma delas vai ter aqui então uma pequena galeria ou então algumas, por exemplo a Nikon, né, tem uma galeria um pouquinho maior de exemplos para você observar a qualidade da, da fotografia e olha só aqui que interessante, as câmeras aqui mais recentes com 27,9 megabytes tem outra aqui de 34,4 então, porra, são câmeras bem absurdas, né, e um arquivo muito completo, com certeza. Até então a gente observou somente algumas fotografias de ambiente, apesar que eu ainda não sei quais fotografias possui aqui no RAW Sample, né, mas daqui em diante então vamos observar os sites que vão possuir alguns retratos. Aqui nesse site vai ser o Fix the Photo, ele tem também uma galeria bem interessante aqui de fotografias em RAW, de retratos, né, em RAW masculino e feminino, você pode clicar aqui em RAW Images, né. E a gente vai ser então redirecionado para fazer o download delas. Aqui tem um size 149 MB, então são fotografias bem completas também, né? Com uma qualidade é, completamente interessante, ó. Dentro da galeria, é interessante você clicar que você pode encontrar alguma imagem que não estava aparecendo aqui antes. Aqui, na verdade, já estava, nessas né? quatro imagens mesmo. Mas clique lá e observe, né? Às vezes você encontra alguma imagem extra que pode ser bem interessante para você. E aqui agora, nessas duas últimas opções, que vão ser as mais conhecidas de todas mesmo, você pesquisa no Google, vai encontrar diretamente já elas aqui, né? A primeira delas vai ser o Retouch Academic My Lab, que é uma, é uma galeria aí, também é uma galera né, que trabalha um perfil no Instagram, compartilhando o trabalho de outros artistas, né? E eles possuem esse site aqui onde vendem cursos, vende por sete e outras coisas, porém também possui essa aba é, de free hall files né, para estudo, onde eles liberam aqui pra gente algumas fotografias para fazer download e estar praticando também. Você clica aqui nelas, vai abrir aqui do Dropbox, né? E você pode depois fazer o download também tranquilamente. Tem uma galeria bem interessante, eu estou até mesmo trabalhando em uma fotografia dessas aqui nesse momento, né? E eu aconselho muito que você utilize com certeza esse site. E aqui por último o site mais conhecido de todos, que eu acredito que todo mundo aqui, né? Já ouviu falar dele, que é o Signature Edits. Esse site aqui, ele até mesmo saiu fora do ar por um bom tempo, não sei por quanto tempo exatamente, mas ele estava resolvendo algumas burocracias, tentando ampliar talvez a sua galeria e tinha um texto lá que eu li na época, mas não estou lembrado agora, mas enfim, chegou aqui o dia e ele está de volta, né? Com várias e várias imagens. No somente aqui de retrato, como também de ambientes, como que também de casamento, por exemplo, e etc, fotografias, que você pode estar baixando e fazendo aí todos os seus testes. Um cachorrinho, seria perfeito aqui essas duas imagens para fazer color grading, por exemplo, essa que tá muito iluminada, né, e esse cachorrinho também tem uma iluminação bem interessante para fazer várias cores. Enfim, né galera, esse daqui tá aberto pra gente, você pode ir descendo aqui e vai encontrar uma galeria bem extensa mesmo, e se eu não me engano, até mesmo ajudando eles, eu acredito que você pode também, né? Fazer o upload aqui das suas próprias imagens e estar aí também ampliando, então, essa galeria. Se você tiver então arquivo RAW aí, né? Se você for fotógrafo de ambiente casamento, qualquer coisa, na verdade, tiver arquivos de boa qualidade, coloque aqui também, né? Amplie toda essa galeria aí, ou então vamos nessa, né? Comenta aqui embaixo se vocês tiverem interesse, porque eu topo muito criar um drive especificamente pra isso daí, pra gente começar a soltar arquivos house e liberar pra todo mundo, né? Que quer ter acesso, que quer fazer também as suas práticas. Deixa aí nos comentários também, vamos bater um papo sobre sobre isso. Mas então esses aqui são os seis sites que eu encontrei, os mais conhecidos, eu acredito, né? Quando você pesquisa no, no Google e faz uma filtragem maior, é possível que você encontre também outros sites. Mas nesse caso, esses são os mais conhecidos e que já vão trazer ótimos resultados, né? E uma diversidade bem grande, né? Para você encontrar imagens não somente de um, mas de vários estilos. Eu espero muito que você tenha aproveitado esse vídeo e espero muito mais com certeza pelo seu apoio. Eu estou ansioso aqui para responder o seu comentário, beleza? Muito obrigado, galera. E a gente se encontra no próximo vídeo.